Não. Não, não, não, não, não é nada físico. Não. Existe um ser que mora dentro de mim, como se fosse a casa dele. E é. Trata-se de um cavalo preto lustroso, inteiramente selvagem. Apesar de inteiramente selvagem, tem uma doçura primeira de quem não tem medo. Ele come às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco Quando eu morrer O cavalo preto vai ficar sem casa E vai sofrer muito A menos que ele escolha outra casa Que não tenha medo Daquilo que é ao mesmo tempo Selvagem e suave Do seu lado parece que o tempo passa mais rápido <risos> Cantada mais clichê